De braços abertos, são mais de oito décadas de histórias, marcadas por pessoas que carregam orgulho no peito. Esse é meu berço. eis é o meu lar. Rancharia, 84 anos. Orgulho desta história.